Comprima o vídeo sem perder qualidade. Vai no Google e digita comprimir vídeo. Procura o site comprimirvideo.com.br e clica nele. No site clique em pesquisar e selecione o seu vídeo de até 500 MB. Depois de escolher o vídeo, selecione a opção baixo nível de compressão para ter a melhor qualidade. As outras duas opções você não mexe e clica em enviar arquivo e espera o upload. Depois de fazer o upload, vai atualizar a página e vai mostrar quanto foi comprimido seu vídeo. Aí é só clicar em vídeo. Download file e esperar fazer o download do seu vídeo. É oficial, esse vídeo merece seu like.